olá, bem vindos ao novo vídeo e hoje vou te mostrar como é que podes pedir a assistência a filho ou neto por isolamento profilático através do site da Segurança Social Ora então, vocês vêm aqui ao site da Segurança Social, eu vou deixar o link disto aqui assim no, na descrição do vídeo, vocês têm aqui este texto podem ler e então depois, o que temos de fazer é, aqui é o site da Segurança Social Direta, vocês metem o vosso, o vosso número, não é? A vossa palavra de passe. E depois aqui tem duas formas de fazer isto. Ou vem aqui à família, depois vem aqui outra vez família, subsídio de parentalidade e depois parentalidade. Esta é uma forma, como podem fazer, mas podem vir também logo aqui diretamente a este atalho rápido Família-Parentalidade, que vos leva exatamente ao mesmo sítio. Estando aqui neste sítio, uh, podem pedir um Novo, não é? Podem ver aqui o estado dos outros, e no pedir Novo, vocês têm várias hipóteses, ou no nascimento, ou na assistência a descendentes, e é aqui que vamos carregar Subsídio para assistência a filho. Subsídio para assistência a filho ou neto, leiam aqui isto, convém Convém lerem para terem a noção de tudo o que é que precisam fazer, vão precisar de anexar meios de prova e terem também hum, a conta bancária, mas atenção que as falsas declarações são punidas pela lei. Ok? Pronto. Então agora fazemos aqui o seguinte e aqui hum, vamos especificar todos os dados aqui que eu tenho que os esconder, não é verdade? E então vamos proceder ao pedido de subsídio. Pedimos o subsídio para a assistência à filha ou neto. Metemos aqui qual é que é o NISS do, do filho, não é? Qual é que é a data de nascimento dele. E vamos ter de dizer qual o período em que estivemos com, com, com o nosso filho em casa. Pronto, ele já, já põe aqui assim os dados, não é? Depois, hum, o, o Delegado de Saúde vai-vos enviar uma declaração após a alta. E essa declaração vai dizer de que dia a que dia é que vocês ficaram em casa com o vosso filho, ou que o vosso filho ficou impedido de, de ir à escola, por exemplo, não é? Então vocês colocam aqui essas datas, eu só vou verificar aqui as datas, isto é um exemplo de uma declaração para efeitos de isolamento profilático, já tenho as datas aqui assim colocadas, fazemos o seguinte, cá está, confirmamos o nosso IBAN, o nosso IBAN já tem que estar uh, pré-inserido pré aqui, Tá, vamos certificar aqui assim, tá tal, o requerimento, temos que, que assumir que as declarações correspondem à verdade. Fazemos o seguinte, tá tal, pedido de subsídio por assistência a filho registado com sucesso. Podemos imprimir aqui assim isto, não é? vamos guardar isto em PDF para referência futura e para ficarmos com ele na, na nossa posse. E pronto, e basicamente é isto, agora vocês ainda vão ter de, vamos ter que vir aqui assim, como dizem o que fazer, vamos colar isto, e vamos ter que anexar um documento de prova, ok? E para isso vimos aqui ao perfil, documentos de prova, e vamos anexar aqui o documento de prova uh, no assunto, muita atenção, que temos que pôr aqui isto, Covid, declaração de isolamento para a assistência à filha ou neto por Covid, não é? que isto é por causa do Covid, temos aqui o nosso e-mail. E vamos anexar então a tal declaração do, do Delegado de Saúde que comprova que uh, o nosso filho esteve durante determinado período em confinamento. Escolhemos aqui o fecheiro, fazemos abrir, ele vai anexar, já está aqui anexado. Ok, não se esqueçam que são estes espaços que vocês têm de fazer. Se por acaso, que é aqui este ponto número 2, se não tiverem segurança social direta, têm que criar. Aqui comprovo que o fecheiro já está. Vamos tentar validar isto. Não se esqueçam que tem que ser aqui este item, que tem que estar marcado. Vamos tentar validar isto. Mais uma vez o aviso das falsas declarações. Tenho que introduzir aqui um texto, que eles obrigam a introduzir aqui um texto qualquer. Vou, vou escrever aqui, talvez, pedido de, de subsídio. Ok, vamos enviar. E pronto, documento de prova. Documento de documento eletrónico foi efetuado com sucesso. Portanto, basicamente é isto. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de ver... Esta playlist das minhas dicas Tem aqui dicas que vocês podem se entreter E pode ser útil alguma para vocês E é isto, não tenho mais Peace and love e fui!